aquele cetim resinado que eu recebi lá do Saia de Saia olha que linda que ficou eu vou virar para vocês verem as costas então é uma calça super simples de fazer eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link para você adquirir esse tecido lá do Saia de Saia tá então, chega de blá blá blá e vem comigo fazer esta calça aqui super simples. Lembrando que tem um molde disponível no site gratuitamente do 36 ao 56. Bom, pessoal, então, para gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a calça pantalona, né? Que vocês me pediram muito para me trazer uma calça pantalona num tecido plano. Então, tá aqui a calça, eu tô colocando ela no tecido. Vamos, vamos colocar duas vezes a frente e duas vezes as costas, tá? Como a calça, é uma calça que a gente usa bastante tecido, é uma calça bem larga, você vai precisar de duas alturas do seu tecido, tá certo? Então, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Para quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar tudo direto. Então, vamos começar agora a montar a nossa calça. Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar a prega que tem no meio, tá? Como vocês podem ver aí, ela tem uma prega no meio, uma prega bem larga pra dar esse movimento na calça. Aqui, esta altura que você vai fechar, fica a seu critério. Se você quiser fechar ela somente aqui em cima, sabe? Como se fosse uma pence, você pode... Aí, fica a seu critério. Eu vou fechar 30 centímetros dos dois lados da perna, tá? Então, é só a gente fechar 30 centímetros. No meu caso, eu, eu decidi fechar 30 centímetros. Então, você fecha. Não vai costurar aqui não, tá, gente? Você só vai costurar a, essa parte aqui, deixando a prega aberta. Costurou a prega da, da frente, vai fechar a pence que a gente tem atrás. É uma pence pequena, mas tem uma pence aqui, olha. Vai fechar essa pence... Vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido e vai fechar a pence aqui das costas. Lembrando que eu passei tudo, no, marquei tudo com carbono, tá, pessoal? Tem um vídeo aqui no canal só explicando o que é carbono, como usar. Agora, a gente vai vir aqui já também com a parte da frente já vamos encaixar o bolso. Então, você vai pegar aqui o seu bolso... Vai pegar aqui o lado chanfrado do seu bolso e vai colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha, fechando aqui, tá? O bolso. Depois que você fechou o bolso, você vai vir aqui com o fundo do seu bolso, vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura pela lateral e por essa parte de baixo. Aí, vai ficar desta forma, olha, bolso encaixadinho aqui, tá? Prega da frente fechada e pence das costas fechada. Já vai vir aqui com a sua perna, o lado das costas e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai fechar a sua calça pela entreperna e pela lateral. Vai fechar ela todinha, deixando aberta só a parte do cavalo, tá? Tá? que é a parte aonde a gente vai depois encaixar uma perna na outra. Então agora a gente vai para a máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, agora que a gente já montou as duas pernas, a gente já vai unir uma perna na outra, tá? Então, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que está do lado do direito, você vai introduzir aqui dentro da perna que está do avesso... para ficar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí, nós vamos passar uma costura na máquina. Olha, vocês vão ver que aqui eu coloquei entretela, tá? Tá? Por que, que eu coloquei entretela? Porque eu vou virar isso aqui pra dentro, pra colocar os botões, então, pra ficar mais firme. Se você for colocar zíper, então, você nem precisa colocar entretela, eu só coloquei porque eu vou colocar botão, então, pra ficar mais durinho, tá? Então, essa parte aqui, ela fica aberta, que é a parte onde vai os botões, certo? E aí, daqui pra baixo, a gente vai fechar o cavalo, Tá? Então, você vai para a máquina, e passa uma costura aqui, olha, fechando todo o cavalo, tá certo? Eu vou alfinetar aqui. E aí, eu vou para a máquina fechar o meu cavalo e vai ficar aberto só essa parte aqui, que é a parte dos botões, tá certo, pessoal? Então, agora a gente vai para a máquina novamente para fechar a parte do cavalo. Então, pessoal, agora é que a gente já montou a nossa calça, olha que graça que ela ficou, tá vendo? A gente vai cortar o cos. Vocês vão cortar, vocês vão tirar a medida aqui, vão pegar a fita métrica, vão tirar a medida da conferência do cos e vai cortar uma tira reta. No meu caso, não deu pra cortar a tira reta, porque eu não tinha tecido suficiente. Eu coloquei aqui entre tela, tá? E o que que eu fiz? Você vai cortar na largura, na largura que você preferir. Ó, eu coloquei uma entretela grossa, ele ficou bem durinho. Então, no meu caso, eu cortei aqui, deixa eu ver quantos centímetros tem. Ele vai ficar um cos de 6 centímetros. E aí, ó, você vai, você vai vir aqui por dentro, olha o que eu fiz. E vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido, fechar aqui o seu cos, tá? E já vai dobrar isso daqui pra dentro, tá vendo? Olha, pra fazer o acabamento. E aí, você vem aqui, deixa eu só ver aqui que tem um ladinho que é maior que o outro, aqui, ó. E aí, a gente vai encaixar o cos aqui, então. Daí, você vem aqui e vai encaixando o seu cos, ó, desta forma, tá? Pra passar uma costura. E aí, gente, a calça já vai... Ah, tem que fazer a barra também, que eu não fiz ainda, já pode fazer a barra, tá? E aí, a nossa calça já vai estar finalizada, minha gente. Muito simples de fazer. E uma calça super linda... linda é complicado, né? Super linda, super tendência, tá? Não tá entrando aqui, ó, mas é só você encaixando aí, ó. Aí, foi. E alfinetando pra passar uma costura na máquina, Certo? Vou alfinetar aqui todo o meu cos, olha, e depois eu vou a máquina e colocar os botões. Eu vou colocar botões de pressão. Se você não quiser colocar botão, você pode colocar zíper. Vou deixar o vídeo dos dois tipos aqui embaixo no box de informação que eu já ensinei. Tanto colocar zíper, como colocar o botão de pressão, tá? Aí, eu vou colocar o botão de pressão e fazer a barrinha e a calça já vai estar finalizada, tá certo? Pessoal, então, tá aqui o resultado final da calça, Olha como ela fica show, gente. Pensa numa calça top, gente, é muito fácil de fazer, tá? E ela fica com este detalhe aqui na perna, olha, com essa prega, tá vendo? Que eu fechei 30 centímetros a minha. Se você quiser fechar menos, você pode. E se você quiser fechar mais, você também pode, tá? Mas o bacana dela é você deixar ela aberta, é, fechada, assim, ó, bem na altura do quadril. Porque daí ela dá aquela abertura e parece que você tá com uma saia, ela é muito linda, esse modelo de calça pantalona. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vocês tinham me pedido muito pra mim trazer um modelo de calça pantalona no tecido plano. Eu trouxe já, mas foi em neoprene, vocês queriam muito que eu trouxesse em tecido... Em tecido plano. Tem mais um modelo de pantalona que vocês estão me pedindo e em breve também no tecido plano. O pessoal lá do Saia de Saia vai me enviar o tecido, assim que eles me enviarem eu já vou fazer o modelo pra vocês, tá?